A galera está aqui no Rio de Janeiro para prestigiar o Rio Mountain Festival. O que é o Rio Malta Festival? É o maior e mais importante festival de Finaldor do Brasil. Vamos ver todos os detalhes, todos os sorrisos e saber o que as pessoas acreditaram o que as pessoas acharam aqui do festival. Vamos lá ver se esse festival continua tão bom quanto sempre foi. Esse ano a gente, por conta dos, da abertura dos filmes estrangeiros, nós fizemos o Natura Doc, onde são filmes culturais, ambientais, mais assim, cult, move da, da, da montanha, digamos assim. E no Odeon continua acontecendo a Mostra Competitiva e a Mostra Banff. Quem vai lá para o Centro Cultural está é, buscando filmes mais relaxos, mais, relax, mais com, outra, com outro foco, né? um foco mais ambiental, cultural mesmo. E aqui é aquela coisa da, do pessoal, da, da galera que quer ver o pessoal fazendo... Coisas alucinantes, adrenantes, não tem jeito. Bom, a minha expectativa para esse ano aqui nessa mostra é de todos os anos, né? Ver filmes cada vez melhores, a galera tá produzindo muito, tá mandando muito bem. E é um evento que já está aí no calendário nacional do montanhismo, da escalada. É bom que reúne a galera do Brasil inteiro, a gente se reencontra aqui. É muito válido, vale. então a gente espera ver ótimos filmes aí na telona aí do Odeon. Na, na minha opinião, o Rio Mountain Festival é um dos grandes incentivadores do, da documentação de montanha no Brasil. É um, é um, um evento que está na 13a edição e que muito, acabou estimulando, incentivando muita gente a produzir documentários é, de montanha no, nesse país para. Tanto está competindo, como também está deixando isso muito bem é, documentado de uma maneira artística. Né? Então é bem importante eventos como esse para estar tá ajudando é, não só é, quem quer viver de cinema, quem quer viver da fotografia, mas também como uma forma de documentação do nosso esporte nesse país que até então tem uma história bastante recente né, da escalada e do montanhismo. Everybody says, baby, that you're something A gente não se encontrava, aí veio de Brasília e as quatro reunidas ver o filme, ver a gente escalando ali, foi, foi uma sensação muito legal, foi muito divertido ver, ver as cenas do filme e é isso aí. que cara, o festival a cada ano está melhorando muito, né, são várias produções, diferentes estados. A, a qualidade dos filmes, cada vez mais assim, tá, tá vindo com muita qualidade, é, é, em edição, em conteúdo, de escalada, né? E eu acho que é isso aí, cara. Eu Acho que é isso que, eu, que a galera quer ver, o que a comunidade quer ver, coisa diferente, inovadora, setores novos, escalada. E, pô, como sempre aí, Banff, o Rio Mountain Festival tá de parabéns aí mais uma vez. É isso aí, valeu, blog escalada. Uh! Enfim, gente, o que, é que eu tô achando do evento? O evento é um arco já, né? são 13 anos de mostra de filmes de montanha, esse ano mudando o nome para Rio Mountain Festival. E não tenho o que falar, é um marco nesse tipo de evento aqui no Rio de Janeiro e no Brasil, na verdade. Né? O ideal seria que nascessem outros também, enfim, mas é um marco. é isso que eu estou achando aqui. Na verdade, eu fui curador do filme do Banff, né? então eu e Alexandre, a gente que escolheu os filmes. Tem muito filme legal vindo por aí, tem muito filme bom para acabar com a galera, para tirar a galera da cadeira do Odeon, o pessoal vai levantar hoje aí, tem muita coisa legal vindo. Obrigado. Valeu. Fábio Penelut e a Santana. É. o prêmio de melhor filme do voto popular. Amigo Imaginário. De... Prêmio Terra Brasilis. É, Amigo Imaginário de Osvaldo. <risos> o prêmio de melhor filme do Júlio, prêmio Cidade do Rio, vai para. Amigo imaginário. Dizer para todo mundo que não foi premiado que todos vocês são vencedores que mais um capítulo para a história do montanhismo do Brasil e que, com certeza, alguém aqui ficou inspirado no seu filme e vai continuar a evolução do filme antidote brasileiro. <risos>